A grande revolução tem que começar por nós, pelos cidadãos. Uh, não é nós, cidadãos, nós, as pessoas. Uh, nós é que temos que ser exigentes. Temos que perder aquele medinho, o medozinho, que é uma coisa que ainda vem do tempo do Salazar, o medo da autoridade, do seu doutor. E, e, e nós temos medo, nós vivemos com medo. Qualquer polícia zeco que nos manda parar, e, e a gente fica em pânico, achar que vai, ele vai me lixar não é ele, ele não tem autoridade aliás que direito é que um polícia tem de parar seja quem for sem que haja suspeita de um crime não é uma operação stop é uma ilegalidade eu vou na, minha, na boa cumpri o limite de velocidade na estrada que direito é que um polícia tem de me mandar parar e de romper o que eu estou a fazer ah porque eu parte do princípio que eu estou a fazer alguma coisa errada Mostre-me lá os documentos e tal, com uma arrogância, normalmente, e parte do princípio. Eu, eu, eu acho que isto é, é, é contra os direitos das pessoas, de ser proibido, não é? Querem investigar, investiguem, têm base de dados, ou vez matrículas, façam o que quiserem. Agora, achar que tem o direito de chatear o cidadão, não tem Mas isto é uma revolução que ainda nos falta fazer, que é o 25 de Abril era os 3D, não é? O desenvolvimento, a democracia e tal. E a cidadania, falta a cidadania, de nós, não, há coisas que a gente não pode deixar, a gente vê coisas no, no governo a acontecer, e não é só de ser estes, estes socialistas, o, também acontecer nos outros, é, é, é recorrente, é, que a gente não pode deixar, não pode, desculpa, não, não pode ser, você mentiu, você aldrabou e isto não pode ser. É, com que direito? Com um badameco só porque é ministro, tem o direito de andar com os sirenes aí, a mandar parar o trânsito só porque ele está atrasado para um almoço qualquer, não é? Que é isto, não é? E essas coisas a gente não pode deixar. Não. Eles, essas pessoas estão lá para servir o povo e não para servir do povo. Em qualquer país civilizado, um funcionário público chama-se um servidor público, um public servant. É só nomes, não, é um conceito. Um funcionário público é alguém que tem um emprego no setor público. Um public servant, serve, um servidor público, é alguém que serve o público. E logo aí a pessoa não tem dúvida. E estás aqui para servir o público. E não é para exercer agora o teu direito da autoridade e mandar para o trânsito. E, e esta revolução é que ainda falta, depende da educação, Depende de exemplos, depende de pessoas que se levantam e dizem eu não aceito isso. E, portanto, é uma revolução que nós todos temos que fazer e cada há de baixo, não é Aqui em Portugal nós temos muita mania que é, epá, eles deviam ensinar isso às pessoas. Não tem nada a que ensinar, Nem, os, os políticos só fazem aquilo que a gente os obriga a fazer, porque eles por eles estavam caladinhos e quietinhos. E, portanto, esta revolução tem que vir por baixo e começamos nós a exigir e tal. Eu acredito nisso, eu sou um otimista. E, e acho Portugal um país fantástico. Vivi fora de Portugal durante muitos anos, e sei apreciar Portugal e adoro os portugueses. Acho um povo fantástico. Um português lá fora... O é, é, é, é, um português, quando a gente o tira daqui, e do apoio do Estado e da família, e de repente ele está no meio de Londres, ou de Paris, ou do Rio de Janeiro, não tem esses apoios, é pá, para... É uma maravilha, porque começa a criar, empreender, tem, tem um empreendedorismo fantástico tem uma capacidade incrível de adaptação às outras culturas e de absorção e de e de e ao mesmo tempo mantendo uma identidade que é, que é fantástico não é? Os ingleses, os franceses estão no Brasil 10 anos e continuam franceses e os portugueses têm uma capacidade de ir buscar aquilo que tem bom nessa cultura, adaptar à sua e transformar noutra, é uma coisa fantástica. Mas para isso a gente tem que tirá-lo daqui. Porque ele aqui tem a família a não deixá-lo de fazer muita coisa, os amigos a puxar para baixo, porque enquanto fomos todos medíocres, uma coisa, e, olha, o gajo a crescer, bom, zuca puxa para baixo, não é? E depois temos o Estado todo, cheio de burocracias e impedimentos e coisas, e, e a mesma pessoa, num ambiente coisa... Então, eu acho os portugueses fantásticos. Bora deixar esta gente crescer aqui, não é? deixar o português crescer, ser livre, ser solto. Eu defendo imenso a liberdade individual, com responsabilidade, obviamente. E, e não estou à espera que o Estado me resolva nenhum problema por aí além. E acho que as pessoas têm que pensar nisso. Nós somos muito mais fortes juntos a querer fazer as coisas do que muito mais fortes juntos só para exigir que o Estado me dê um subsídio qualquer.